E aí galera, nessas épocas de pandemia do coronavírus, vamos aqui falar sobre 10 filmes que você pode assistir já que você está afastado das aulas e do trabalho E que tratam sobre isso, então o primeiro é o número 10, sentidos do amor Esse filme é uma, é uma doença desconhecida que afeta os 5 sentidos, olfato, o o paladar, a audição, o tato e a visão e ela tem um elenco muito famoso então vale a pena tá certo número 9 epidemia bom o nome já diz né epidemia esse filme é um pouquinho mais antigo mas ele é muito legal tá ele é um filme que se passa numa cidade dos estados unidos e é atacado por um vírus mortal que foi levado por um macaco número 8 eu sou a lenda né eu sou a lenda então foi estreado pelo é, Will Smith né e acontece então que as pessoas infectadas elas viram vampiros e ficam escondidas assim nas escuridões bem legal número 7 Hack então Hack é um filme de terror de proliferação de vírus né e e se passa na cidade de Barcelona, certo? E é o, tipo um, um vírus da raiva, assim, que a galera fica bem, bem loucona. Número 6, Extermínio. É um filme meio pós-apocalíptico com zumbis, né? Então é um filme é, também catastrofista, né? bem legal. Número 5, O Enigma de Andrômeda. Um dos primeiros filmes sobre epidemia segue o padrão de histórias de ficção científica da década de 70. Mostra uma ameaça à vinda do espaço. cai Novo México, o satélite traz o um planeta micro que mata quase metade de toda a população da cidade próxima do impacto. Então, aqueles filmes bem legais de Número 4, ensaio sobre cegueira. Né? Outro filme que também trata de epidemia, só que de forma diferente, né? ele é baseado num livro de já Saramago. então é um, um vírus que deixa as pessoas cegas né então bem legal bem diferente vale a pena número 3 contágio é esse filme ele é mais recente e tem chamado bastante atenção por causa dessa da coronavírus agora que é recente né? Então eh, alguns cientistas correm contra o tempo para encontrar a cura antes que a doença se torne uma tragédia de proporções bíblicas. Número 2, The Ranged, que é um filme sul-coreano. Tá? Ele não foi lançado no Brasil, mas se tu jogar no Google tu consegue assistir. Tá? E ele é um tipo de um verme cilíndrico. Tá? E, e ele é bem legal, ele tá bem diferente coreano. E o número 1. Um, os doze macacos, com o ator famoso ali, o... Ah, guardei o branco ali, uh, um dos mais impressionantes filmes sobre epidemia lida também com o confuso tema de viagem no tempo e mostra o protagonista que é enviado ao passado para tentar impedir uh, uma epidemia viral, Bruce Willis lembrei, e que vai aniquilar a terra e quase to toda a sua população. Mas acaba se tornando um dos motivos a incentivar o criador do vírus a espalhar a doença que aniquilar a população mundial. Muito legal, né? Então, se gostaram aí, se inscrevam no canal. Valeu!